Né, que são as, as, as despesas acessórias, os custos operacionais do contrato. Isso é muito importante. A grande maioria dos, dos contratos, né, muitas vezes, possuem custos de desmobilização. Né, o custo de desmobilização é uma despesa né, pactuada muitas vezes em contrato, que lá na frente você vai ter uma despesa para entregar aquele imóvel, né, você tem que fazer uma reforma, uma pintura, enfim, você vai ter uma despesa lá. Essa despesa você já pode lançar no contrato hoje, de maneira orig... né, hoje. Né? o que, é que o sistema faz? Ele já projeta o pagamento lá para o final do contrato, ele traz a valor presente e deprecia ao longo da vida do contrato, ele vai depreciando, né? Pô, você fez uma repactação, aditivou o contrato, estendeu o prazo, poxa, ele não tem problema, ele já faz as transferências todas automáticas, você inclusive pode repactuar um novo valor do seu custo operacional. Se não mudou, não faz nada no sistema, o sistema sozinho já projeta um novo, um novo vencimento daquele custo operacional. Mas se repactuou o valor, só alterar o valor e pronto. Né? Então isso é muito irrelevante, porque ele já faz todo esse controle é, de forma automática. É, nós implementamos há pouco tempo no sistema uma funcionalidade nova, que é a depreciação separada, porque antes o custo operacional estava junto com a depreciação do contrato. Né? Então eu tinha uma depreciação única, um valor único, né? onde uma parte era o contrato, outra parte era o custo operacional. Nós temos um cliente gigante aí, de um setor, que disse, não, meus custos de operacionais e de, de desmobilização é muito alto, eu preciso enxergar a depreciação separada. Então, a gente fez uma, uma melhoria no sistema e nós fizemos a, né, a, a segregação dos dois custos, tá? de maneira separada e tal. Outro custo que acontece é o custo, é um custo de incentivo, ou seja, a sua empresa para se implantar num determinado shopping center, ela recebe um incentivo dizendo, olha, como você vai ser um âncora, nós vamos te dar aqui 100 mil, 200 mil em, em, em investimento né, de incentivo para você trazer a sua loja para cá. Né? Esse custo de incentivo, pela norma, você também aplica. Ele, ele faz o que? Ele faz uma redução do seu, do seu ativo de direito de uso. né? Ele faz uma redução do seu ativo de direito de uso sem mexer no passivo que já foi negociado lá do pagamento de parcelas. Outro custo que o sistema também controla é o custo efetivo. Né? O que é um custo efetivo? É você ter lá uma, uma despesa adicional, um pagamento de luvas, uma despesa complementar no início, né? e você né, quer trazer isso também para dentro do sistema para incorporá-la né, ao seu... Essa é o contrário, essa já incorpora o seu ativo. Né? O incentivo já reduz o seu ativo no início do contrato. Né? Então, essas... Tudo isso são regras que a gente foi implementando ao longo do, do, desses anos aí que a gente já está com, com a solução no mercado, né? Que são sugestões e necessidades dos nossos clientes. Né?